E como é o amor, segundo os capricornianos? É, não é de cara, não é imediato. É a turma que não acredita em amor à primeira vista. Não, não entram nessa. É, ninguém bate imediatamente, bate no coração deles imediatamente. Para eles, o tempo é um aliado do amor. Cautelosos, precavidos, altamente seletivos eles levam algum tempo para gostar de alguém. Nunca é de cara. E o pretendente, o futuro amado ou amada, passará por um raio-x, um teste muito rigoroso para ver se agradam, se está, se está à altura das suas expectativas. E principalmente para ver se aquilo vai rolar. Só aí o coração deles se abre porque eles não estão afim de perder tempo, a história do tempo, com algo que não vai rolar. Então tudo para capricorniano tem assim, aquela conta, aquele cálculo realista é, de garantir o investimento inicial, né? ter segurança de que aquele esforço, aquele empenho vai resultar em alguma coisa, principalmente em alguma coisa duradoura. Aí vem a segunda parte. Uma vez iniciado o relacionamento, tem todo o trabalho de construção do tempo, que corrige e esculpe o amor. Aí sim, ele se torna inquebrantável, durável, para sempre. Portanto, vocês podem ver que para Capricorniano, amor e tempo caminham juntos. Dificilmente quebram a cara. Justamente porque, como são muito seletivos, eles analisam muito a situação justamente para ver se não estão entrando numa roubada. E ao menor sinal de rejeição, desagrado, o coração deles se fecham e eles levantam as barreiras de suas defesas que eles sabem fazer como ninguém. Não são de demonstrar afeto por gestos carinhosos, abraços, beijos melosos, é, atitudes românticas, muito pelo contrário, eles ficam até muito constrangidos com isso e acham tudo isso assim um pouco piegas, mas como é que nós sabemos que um capricorniano está apaixonado por nós? Uma capricorniana? Porque eles demonstram o afeto deles... É através de atitudes muito concretas, solidárias, ajudando a gente na, na vida prática, em situações muito práticas, fazendo por nós coisas chatas, coisas difíceis, que nós teríamos dificuldade de fazer. Lá vão eles e se oferecem por fazer para fazer por nós. Tipo assim, resolvem problemas para a gente. Isso é uma grande demonstração de amor para um capricorniano. Eles também não gostam de demonstração pública de afeto, né? beijos, abraços, é, feitos como demonstração de afeto na frente de todo mundo. Ficam gelados, então é melhor não correr esse risco. É, para eles, o amor é, não, não serve só para os momentos é, românticos da vida, os momentos é, fáceis, pra, para as férias, ou para colorir e enfeitar a vida. Eles não precisam de contos de fada para amar alguém. O amor para eles é sempre, é todos os dias, é para todas as horas. É, aguenta bem o rojão da vida, o rojão concreto da vida. Cabe dentro da vida em todas as suas circunstâncias, inclusive para as horas difíceis. Se não pudermos contar com quem amamos nas horas difíceis, para eles não é amor. Amor e estabilidade caminham juntos para os capricornianos. Então, um verdadeiro amor deveria estruturar, estabilizar, consolidar, assegurar a vida de uma pessoa e não virá-la de ponta cabeça. Isso para eles também não é um bom amor. Admiram muito e estimulam o êxito profissional e a realização material, o sucesso material de seus companheiros, de suas companheiras, de modo que você jamais vai ver um capricorniano ou uma capricorniana é, prejudicar, é, interferir, é, atrasar é, ou competir com a vida profissional ou material dos seus companheiros, das suas companheiras, porque para eles êxito material é afrodisíaco, para o amor. Eles têm muito orgulho de sua eficiência, de sua competência e usarão isso como sedução e vão adorar arrumar, organizar, ajeitar a vida daqueles que eles amam. Esse é um bom toque capricorniano, esse será o efeito, a contribuição do amor do capricorniano na vida de uma pessoa deixá-la organizada, estruturada, arrumada e assegurada. São palavras e sentimentos capricornianos. Se você se identificou com esse conteúdo do amor em Capricórnio, eh, compartilhe com seus colegas, seus amigos capricornianos, eles também, apesar de não reconhecerem, vão se identificar também.